Muito bom dia, mais um deote no Canadá começando para vocês. E esse vídeo vai ter o quê? Não sei. Comecei a gravar do nada. <risos> Mas é isso, né? Tem que fazer vlog, tem que fazer vlog. Então vamos lá, mais um deote no Canadá começando para vocês. Você esse vídeo aí, fica comigo aí. Check out, é nóis, vambora. Hoje estamos o quê? Estamos sem assunto. <risos> Ai, ai, ai. Um ah, vamos inventar um assunto pra falar nesse vídeo então O que a gente tá fazendo hoje? A gente vai cruzar ali pra Ontário Que eu preciso comprar uns negócios ali em Ontário Que não vende no Quebec E é isso A gente não tem uma pessoa pra gente falar mal da vida das pessoas? Ah, tem uns youtubers aí que dá, hein? Não, não pode ter não, não Puta, porra. tem uns youtubers aí que ficam falando de não. ralifato Ah, é complicado, né? tem a galera aí que você... Não, ah, não Não pode falar essas coisas? Não, não pode? Vida perfeita no Canadá a vida perfeita no Canadá, gente. É tudo perfeito. A mulher, quando vê a Pandora, o que você tá vendo aí? Tô vendo quantos programas eu tenho que vender esse mês. É isso. Aqui. E aí você descobriu que você tem que vender muitos pra poder comprar um desse. Muitos não, alguns. Alguns? Mano, eu no shopping com a cena. Qualquer loja de joia que essa mulher vê, ela que para. <risos> É cara pra manter. É uma cara. cara a manutenção cara. dessa mulher é complicada, viu? Ué, gente, trabalho pra isso, né? Boia é pra ser feliz. É pra me fazer feliz. Não precisa pagar nada pra mim, não. É isso, tá vendo? Não vai pensar que eu vou ficar comprando joia pra não. Porque eu não vou mesmo, porque não tenho dinheiro pra isso. Se ela quiser comprar joia, não, que ela que compra. Ela foi ficar com, com, com cara pobre? se fudeu. Ai, ah, aqui é a loja de tênis que você gosta. Ah, eu não quero. Ir Aí fudeu, hein? Ah, oh, mas mostra os tênis que você tá usando agora. Então, eu estou usando hoje... O meu Air Jordan e tem milhares de Air Jordans aqui. Meu Deus, que meu tênis linda. 400 dolinhos. Jesus, apaga a luz. Ó, esse aqui é parecido com o meu, só que ele não foi tão caro. Ó, esse é 450 a 500. Mas por que, que tá, tá, tá tão mais caro que o meu, amor? Não, esse daqui tá maravilhoso. Olha esse. Não, mas não tem o que eu hum, 500 dólares. Tá maluco? Jamais compraria. Você tá fazendo? Amor, o que você tá fazendo? Eu tinha uns pontinhos pra gastar na Lego, aí eu comprei uns Lego. Deixa eu ver. Não. Olha o que tem ali atrás de você. Tem um moço, né? Aldo. Ai, ah, não. não. Tem um moço lógico. Cada, <risos> tá um, cada um no seu? O que temos ali? O que está acontecendo aqui? Tô ajudando sua cachorro. A Cissa causou nos tapetes, né? Eita, nós. Cacete. Amor, o, o povo vai achar que eu tô abusando de você, amor. É bom. E aí o povo para de falar que eu abuso de você quando você cozinha pra mim. O que eu tô fazendo? Fala que você é empregado doméstico. Enquanto você tá aqui lá limpando o tapete, o que, que eu tô fazendo pra você? Tá cozinhando. Gente, a gente tem que normalizar. normalizar a colaboração, né? É isso. Então vamos lá. Pra mostrar aqui, ó, pra provar que a gente não tá sendo abusado, ninguém tá abusando de ninguém. Aqui, ó, fazendo almoço. Estou aqui provando pra internet toda que ninguém está abusando de ninguém, ok? Tá aí. É. Tamo como saindo de viagem? <risos> Abre a porta pra mim! Aê! Vambora! vambora. A gente vai passar três de Toronto. Vambora! Vai atropelar vocês duas! Unicórnio. Seu unicórnio? Mano, malas, malas, malas, malas e vamos embora. Meu Deus, Deus é o o negócio. <risos> o carrinho tá indo embora, gente. O carrinho, gente. Caca -titia. Olha, filhinha, olha com Cadê a comidinha? Aqui a comidinha. Tô, tia Bia. Fica com o demônio aí uns dias. Vai trabalhar comigo. Olha. Vai trabalhar com você? Vai. Largar a aqui no trabalho. Tchau, <risos> filha. Tchau, filha. Demônio. Tá nem aí. E <risos> hoje estamos fazendo o quê? Estamos indo para Toronto. Vamos yes. Vamos Vamos trabalhar. <risos> A gente tá indo pra Toronto hoje, quinta-feira, dia 29 de setembro Estamos indo agora de carro pra Toronto, saindo de Montreal porque precisamos trabalhar A gente vai no show da Loki também em Toronto, essa era a ideia principal Mas aí eu e a Sandra, como nós somos workaholics, a gente vai aproveitar pra trabalhar Ela no trampo dela, eu no meu, vou fazer vídeos em escolas Vou dar rolê por Toronto, vou fazer conteúdo pra vocês Bora! Não. Primeira paradinha do dia, ali o, o Jarvis carregando E vamos comer aqui no The Keg, que é um restaurante que eu gosto muito, inclusive É, é um restaurante de steak, mas eu acho que eles têm café da manhã São 10 e meia da manhã, eu não vou meter um steakzão pra dentro, né? Ou vou, não sei, vamos ver eu sempre paro aqui nesse Fairview Pointe-Claire, é, que é um shopping, tipo, logo na saída de Montreal aqui. Eles têm o um Supercharger e tem, tipo, muita coisa aqui. Então, um shopping tem pra alimentação, tem os caralho. Então, é uma boa pra parar aqui. E é isso, vamos meter o pé, vamos pra estrada. Mais aí, é umas 6 horinhas de viagem e vamos embora. Aquela paradinha pra comer, rapaz. Ó, eu amo esse restaurante aqui. Ele chama Boston, mas eu chamo de Bostão. Porque, enfim, é o bostão. E aí aqui eles têm umas comidinhas árabes, ó. Eu adoro esse negócio, cara. Arroz, frango, batata... Ó, kibe, falafel, e é tipo samba ó, você vem aqui, você escolhe seus bagulhos e bota no prato. Agora, inclusive, ah, ó, pra quem é de São Paulo aí, ó, aqui tem o churrasquinho ali da prata da Sé, mas não é com poluição, né, aqui o bagulho é bom. Então, eu adoro esse franguinho e eles colocam isso dentro do pão ou com arroz alguma coisa, só que agora não tá pronto ainda. Então, como não tá pronto, eu pedi só uns kibe, mesmo que são 10 e 30 da manhã e eu tô aqui comendo kibe. Vou botar essa ali, viu? Olha lá, tá fazendo o quê? Tá no perfeito. Aquele ruim, né? No meio da viagem E <risos> a gente nem começou Eu tava com esse pneu furado já fazia um tempo Já eu tava procrastinando, né? De, de vir arrumar E aí eu vi o um Mr. Lube aqui vazio Falei, ah, é agora Parei pra arrumar o pneu na estrada mesmo Vamos que vamos Ai, como é que fica? Jogada Não Posso falar nada, né? Eu tô jogadaço aqui também né? Horário de almoço Horário de almoço, para na estrada pra abastecer estamos aqui no Panera Breads eu adoro esse restaurante. Não. É um restaurante cheio de pãozinhos e pizzinhas e coisinhas, não, é muito tia, bom. Eu tenho um sopa ali da tia. Então, você não quer mesmo comer uns bagulho da hora? Acho que eu vou dar um restaurante Então... Nossa, eu tô quase indo lá. Ó. Suave. Olá. 19? 19,00. Obrigada. Você Como se manter saudável na estrada Nossa, tô arrependida De ficar no telefone Olha que linda essa lada Ficou com vontade, né? Vai lá pegar É a viagem inteira assim, ó É a viagem inteira assim ó. Olha lá Eu não tenho culpa de viagem não, velho. Olha lá Tô sozinho na estrada Tô sozinho Como é que era a frase aí? Que ela é pequena, mas tem o pézinho assim pesado não, não é a tranquilidade da mulher é 140 por Gente, como que faz pra não amar? Olha, olha, outra passagem. O uh, coro 160. Para, amor. Não pode ficar dando esses maus exemplos no YouTube. Ah, não pode, amor. Que mau exemplo. Eu tô filmando pro YouTube. Ah, mas é a pessoa tá lerda. É. Eu tenho horário. Eu tenho horário. Ah, não. Olha a mulher, velho. A mulher tá te tirando, amor. Oi, ela tá te tirando. É assim, ó. Também eu quero ficar. Amor, ela olhou pra tua cara e fez ah, ah, ah, ah, ah. Tipo assim ah, ah, ah. Você não sabe a palavra mágica não ah, é. ah, ah. Você não sabe o que é isso, né? Ai, gente não, não. Meu. Ficou tendo Jurassic Park e a mulher não sabe o que é Ai, gente. Ela é muito paulista Que fica puta no trânsito, né? Vê a cara da paulista, não. puta com o trânsito, trânsito. Mano, isso é igual minha mãe mesmo velho. Essas paradas aí Ah, essa é da minha frente, minha mãe fica assim também Cortando todo mundo, acelera, toma cinco multas por dia Tá ouvindo aí, mãe? É, é. Vamos fazer, né? Vamos para o NCBO enquanto o carro carrega, porque né? Enfim, a gente vai fazer as compras para o esquenta. A gente vai ficar na casa do primo da Sandra, que inclusive é seguidor do canal aí, muito então, obrigado aí. Eu só sei da sua existência por causa do meu primo, tá? Não sei. Então, é verdade, né? Inclusive foi seu primo que falou que é verdade, top, top, top. A gente vai ficar na casa dele é que eu e aí. Ah, consegui gravar vídeo com essa mulher falando. o um esquenta amanhã e aí estamos aqui comprando Goró. E a gente tá tentando achar um Iagher. E a gente não tá achando. Eu amo Iagar, gente. Aqui Iagre achamos. Eu amo Grande esquenta. À medida que você vai ficando mais velho, né? Acho que as bebidas vão ficando menores também. Porque não dá pra beber mais tanto, gente. Agora, isso daqui. Olha esse Bile de pina colada, gente. Jesus. Foda-se, eu vou sonhar com esse negócio se eu não levar. Meu Deus, tem mais um monte de Baileys aqui. Salted Caramel. Meu Deus, Expresso. Mas esse aqui tá mais legal. Vou levar o Biley de pina colada. Quero. Pronto, foda-se. Só se vive uma vez. Ah, é. Temos um shopping, jantar e descansar. Porque a gente tá morto aí, a Sandra. Né, amor? Tá morto também. Cadinha. Tá cansadinha? Eu tô cansado pra caramba. Foram, sei lá, sete horas de viagem. Mim, uma brusinha? Você quer comprar uma brusinha? Eu quero. Eu, eu sonhei com essa brusinha. Fala. Da Você brusinha. Quer agora? Eu quero na loja de Bordegui. A gente lá, tem? Vai. A gente tem meia hora pra passar em duas lojas e jantar. Você sabe que a gente vai ficar sem jantar, não sabe? Não, a gente vai jantar. A Sandra quer comprar um negócio numa loja, eu vou.